Olá! Neste vídeo, demonstraremos como solicitar seu registro ou visto profissional. Para iniciar, selecione a opção Solicitação de Registro. Em seguida, clique em Registro, Visto de Profissional. Selecione o sexo e, após o serviço desejado, Registro ou Visto. É muito importante que você leia atentamente todas as orientações.